Eu faço sua mente igual cachoeira, pois faço descer ao contrário oh. E parece o desenho do pica-pau, você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando ah. Vai apanhar na leste não é navio, vai morrer na cachoeira Tubarão, cadê seu barril? Cadê oh. é seu barril?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 acontecimento do Magrão é replay a minha é melhores momentos melhores momentos do YouTube sem maldade eu tô chamando cadê o Dorto Rancho Cruz?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 meu parceiro cê sabe que eu vou na fé Se puder se eu faço flowzinho é liberdade de expressão Eu faço o que eu quiser Pode queimando então você vai escutar Até porque cê não veio bater Na minha frente veio apanhar Falou que você era um monstro que empina Só que você tá morto Até porque o que eu empilho não é nota tá, é corpo Por isso que agora cê não entende que é sem suporte Já matei o um monstro da lete É a vez do monstro da morte <risos>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 possível Uau!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 jogo, coisa que você não conseguiu fazer, e agora o Prado chegou calmo na batida e com facilidade ele acabou com você, cê falou que você não ia correr de mim, não corre não que o moleque é liso, não corre não, fica na minha frente, depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo. Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro, isso daí é coerente, eu já ganhei, já perdi, já botei as cara, também já enfrentei vários tipos de oponente, pra mim você não é ninguém, por isso que agora eu vou dizer aqui na você mandou eu correr quando levantar, então vamos 5 minutos sem perder a amizade.